Fechando aqui. Oh, boa noite, bom dia, boa tarde. Ou ainda. Ótimo, excelente. Boníssima. Boa madrugada a todos, todos e todas. Gratidão. Lembrando que todos vão parar com esse negócio de assinar, não é só da, da Ibope pra galera e tal. legal, galera legal. Toda a representatividade é LGBTQIA, mas. Para assassinar. Ah, e depois. Depois é que ganhar. Depois, parar. O assassinato, genocídio. A homofobia. A homof... Homicídio. Homicídio. Acho que seria isso. É, valeu. Quem tá junto aí, dá um like se estiver gostando. Vamos lá. Funk do Fluminense. Hoje vai ter festa do Fluminense. Continua a festa, lá. Show quem tá junto terminando hoje o terceiro a triade aqui fizemos o hino. que Flusão vai jogar e vou ficar louco da cabeça nós Fechando aqui para o governo hoje vai ter essa Flusão e teve Então, Pereira hoje é festa na casa do VP VP vai perder Vou fazer essa ali tão tá legal agora lá agora para o hoje vai ter essa Flusão repita Repeat, please. Funk da Fluminense. Oi, Heavy Paddy. Vai ter a festa do Flusão. Tá vendo aí, Flusão representando. cara que treina, liberta, tá chegando. Daqui a pouco o rival tá chorando. Em breve nós pode gritar campeão. E hoje tá só esse cara Respeita que o Flusão é time, é seleção. Respeita a história é muita tradição. Onde vai ter festa lá no Flusão? Pode vir, Botafogo, Flamengo e o Vasco, tranquilo. Que o Fluminense hoje é o melhor do rio. Que o Fluminense hoje é o melhor do rio. Carioca liberta, etc. Eu fico tranquilo. Que o Fluminense hoje é o melhor do rio. Que o Fluminense é o melhor do rio. Pode vir, Botafogo, Flamengo e o Vasco, tranquilo. Que o Fluminense é o melhor do rio. Que o Fluminense é o melhor do Rio. Carioca, liberta, etc. Eu fico tranquilo. Que o Fluminense é o melhor do Rio. Que o Fluminense é o melhor dele. Tá vendo aí, Flusão representando. Carioca, treino, liberta, chegando. Daqui a pouco o Rival tá chorando. Em breve nós podemos gritar campeão. Respeita que o Fluminense é time, é a seleção. Respeita a história, é muita tradição. Pode ter, vai ter pode ter festa lá do Fluzão. Pode tem festa lá do Flusão.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 Em breve nós pode gritar, ah, campeão, respeita que o Flu na time, seleção, respeita a história, tradição. Hoje vai ter festa do Flusão hoje o Flusão foi campeão. De novo, de novo, Taça Guanabara, só que é cimento, hein? As libertadores, não. Como o irmão falou, final do Liberta de Maraca, repeat, please, Repita. final da, da Carioca no Liberta, pode cobrar. Palmeiras Fluminense, vamos ver, Marcela aí, se ligar, tentar... Fazer gol no Everton. Vamos ver. Crava aí. Só colocar aqui os links atribuídos. Legal, legal. Tinho. Sorte no silêncio. Branco silêncio também. É sim, será uma prece. Legal, legal. Aqui os links. Quem quiser ouvir. Sentir o lugar aqui. Amanhã, quem quiser chegar... Se chegar, vai estar tá legal aqui, muitos vídeos aqui. Vamos ver quantos são aqui. Letra, o patrocínio, letras.br, terra, Certo? sim nope. sorry hum colocar de novo mais o link. Fechou. Revendo. Mais tarde, hoje ainda sem falta. Hoje amanhã. Olha a fusão parabéns, Denise, Cano. Ele agora dois, filho e a lua. A lua não céu, A lua, né? O VP mesmo nos traiu. É. E amanhã não é tão a sogra de novo. Falta coragem, VP. Vai pra casa, cuidar da sogra. vai Tchau, VP. Parabéns, El Flu. Parabéns, seu Fluminense. Converde um a Esperança. Hoje vai ter festa do Fluzão. Vai continuar. Vai ganhar o Brasil. Libertadores. Mas cara vai é final. Da hora. Flu Flu e Palmeiras no Maraca. Gracias, thank you.